Para você ligado no blog, a voz de coelho.blogspot.com.br e também no nosso canal no YouTube. Vamos lá para mais um pré-jogo para Borussia Dortmund e a entrar Frankfurt. As duas equipes que precisam de mais da vitória, mas mais do que isso, o Dortmund precisa vencer para que uh, não só possa permanecer na terceira posição, mas que ainda tenha alguma possibilidade de briga pelo título. E mais do que isso, entra numa semana decisiva, até porque. Uh, vamos ter aí, na próxima terça-feira, o jogo da Liga dos Campeões da Europa em casa também, no mesmo sinal de Parque contra o Paris Saint-Germain. Então, o jogo ganha em áreas decisivas para as ambas, de, para, para as situações, de ambições de todas as situações é, que o clube tem tido né, nessa atual temporada. Uh, do outro lado, você tem o Minecraft Punk, porque vai disputar uma Liga Europa pela frente na quinta-feira, e sabe que esse, também esse jogo na Bundesliga, ela tem alguns fatores importantes. Um detalhe, a situação de Luciano Favre continua delicadíssima no cargo, uh, por conta de alterações, decisões tomadas, uh, jogadores que eram para ter jogado, mas nunca entram, ficam no banco de reservas, ficam mofando na maioria das vezes, enquanto jogadores que já deveriam estar no banco há mais tempo, Uh, continuam sendo titulares, então está tendo uma incoerência num trabalho que já deveria ter avançado num estágio uh, de competitividade uh, muito grande uma questão de melhoria defensiva também muito grande porque tem tido espaços, tem tido buraco entre defesa e, e, e a dupla de volante de meio campo, não há cobertura não há uma, uma organização bem feita nesse momento é um time que está sendo mal treinado, mal administrado. De um Luciano Fábio que parece que se perdeu dentro do seu elenco de novo. Né? Mais uma vez já há muito tempo. Bom, vamos então aqui às informações do jogo. O que é o terceiro colocado enfrenta o ao Frankfurt, que é o nono colocado. Em 93 jogos da história da Bundesliga entre os duas equipes, são 44 vitórias o Borussia Dortmund. 19 empates e 30 vitórias do Eintracht Frankfurt. O árbitro da batida será o Bastian Dunker, com o René Rudig, auxiliar número 1, o Marcos Hacker, auxiliar número 2, o Sven Vasilinski como o quarto árbitro, e o árbitro de vídeo, o árbitro polêmico de Munique. E beleza! Félix Britsch. O mesmo daquela polêmica do jogo do Maio de Munique contra o Schalke 04. das duas faltas que ele marcou, do, marcadas por o né? Aquelas questões, aquele pênalti ah, também inexistente a favor do Maio de Munique. Enfim, um árbitro bem controverso que vai ser o árbitro de vídeo. Isso não vai enxergar bem, né? Ele... O nosso querido do Bastian Ele já apitou... Um jogo do, do, do, do, do... Deixa eu ver aqui. Ele, ele é o primeiro jogo que ele apita entre as duas equipes na atual temporada. Mas ele já apitou alguns jogos aí razoavelmente importantes. Como a vitória do Hertha. Uh, sobre o Bayern Leverkusen. Uh, a goleada do Bayern 5-0 para cima do Röverheim. Uh, também a, a vitória para o 3x1 do Bayern de Munique, sobre o mais 05 recentemente. escalações prévias. O Dotto pode vir a campo com Burke, a crante Rummels, Hakimi, que agora é pai, uh, nasceu o filhinho dele, uh, ontem, né? Uh, isso foi um negócio muito bacana, né? Impressionante, né? Como você é é, é, em vez de jogar bem, tá procriando já, né? Tipo, é Roy, não é o Akanji que vai ser pai daqui a pouco e agora é o Hakimi, né? Beleza. O americano que tinha sofrido uma pancada no treinamento ontem, não treinou. Mas hoje participou do treinamento normalmente. Vai pro jogo. O Vitz é ao lado dele. Rafael Guerreiro. Thorgen Hazal é outro que não tá jogando nada faz tempo. Pelo amor de Deus, hein? Só que arrasar tá uma tristeza. O Haaland, como titular na frente, ele que não marcou contra o Bayern Leverkusen, né? Tá vendo? jogou aí sem fazer gol. Também muito pela bagunça que o time tava no elenco. Né? Dentro do jogo. Né? Essa coisa do Dortmund, você defender muito, recuar demais durante o segundo tempo, sem compactar. Meio e ataca, né? Um time que demonstra muita correria, tava na cara, quer é tomar... Aqueles dois gols que é a sequência no final do jogo. Uh, e o Sancho, que todo mundo tá aí especulando, que ele pode ir pro Manchester United, que ele pode ir lá pro Chelsea. Uma coisa que eu falo pra vocês. Calma! Vamos dar um pouquinho de calma. Tem muitos jornalistas que quer ser apressado em querer afirmar informações. Temos que esperar para ver aí o que vai acontecer. No, no, nos próximos capítulos de, dessa história. Né? Vamos com um pouquinho de, de calma. Porque o Sancho ele precisa estar focado. E quando o jornalista quer fazer, soltar informações em semanas decisivas. Não é legal para jogador. Né? Vamos falar a real. O Banco de do Moura do Atombo ter o Ritz. O Balerde que eu estou falando há tempos. Que ele precisa ser titular nessa, nessa zaga. E o Akanji continua como titular. O Zagaru continua como, como titular. Não dá, né? Morley, pitzek Schmelzer, da da Rude, Reina e o Mari Estão fora o Julian Brandt, que sofreu uma pancada no primeiro tempo do lasbender Uma entrada dura que era para ser levado para a expulsão do, do, do lasbender só o hábito nem viu. E, e o Julian Brandt, que deve voltar já na terça-feira contra o Paris Saint-Germain, ao que tudo indica. O Delaney, que tá voltando aí aos treinamentos. O Onechagel, que tá aí com o time sub-23, aliás, hein? Time sub-17 e sub-19 do hein? Vergonhoso, hein? Conseguiu a passagem de perder pro deb count na Young League. Meu Deus do céu. É... O... o jogo único, né? No Plaia. Que é o que mistura o sub-17 com o sub-19. O Hachik jogou como titular, lá no, na Young League, né, o, que tá com o time sub-77, o, o, o Royce, que tá com problema muscular, só vai voltar daqui a três semanas, e o, o Homer Hall também não relacionado, ah, há uma dúvida muito grande em relação a quem vai jogar na função do Marco Reus, né, que o Brant estava jogando naquela função pode ser que seja mudado o sistema tático para esse jogo Já uma entrada de que for da vida a campo com Trap, o Rei Abraham Interrega, Nitika Insacker, Holt Ex-Burussian Otmo o Xander o Gassinovich, o Rossic e o André Silva o Valguregazewa tem o Holt Félix Acosta, o Drum, também é dótomo o Raiceb, o De Guzmán, o Camada, o cor o Sou, o Dos e Gonzalo, Gonçalo Paciência. Estão fora, pelo lado do Frankfurt, o Cavado não relacionado, o Cetim também não relacionado, o Fernandes que está seco veneno de contusão, o Finger também não relacionado, o Rus que está voltando ao treinamento depois de contusão no joelho, o Stendera também não relacionado, o Togo também é outro que está voltando de lesão. O Edervald, também não relacionado. E o Zimmer, não relacionado. Uh, Póximos três jogos do Borussia Dortmund. Uh, amanhã, às 5h30 da tarde, com transmissão do Fox Sports. Contra o Eintracht Frankfurt. Às 4h30, na verdade, né? 4h30, né? Ahn... Uh, e depois na terça-feira, 5 da tarde, contra o Paris Saint-Germain uh, Pela Liga dos Campeões na terça-feira E no dia 22, jogo contra o Werner Bremen, fora de casa Pela Bundesliga no Verde Stadion O seu algoz da eliminação da Copa da Alemanha O Ideal Hydrate Frankfurt pega o do Otmo na sexta-feira E depois na quinta-feira, a... 1h55 da tarde vai pegar o Red Bull Salzburg pela Europa League e depois a Bundesliga joga na outra semana, dia 24, contra o Union Berlim. No conforto geral. Aí são 98 jogos, com 47 vitórias do Borussia Dortmund 19 empates e 32 vitórias do Eindracht Frankfurt. São 182 gols marcados, 136 gols do Frankfurt. O desde 2010 que o Borussia Dortmund não perde para o Eintracht Frankfurt em jogos em casa. No primeiro turno, o empate em 2 a 2 em Frankfurt na quinta rodada no dia 22 de setembro do ano passado. O Dortmund terceiro é colocado com 39 pontos, 21 vitórias, 21 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 4 vitórias, 59 gols marcados, 32 gols sofridos. Velho de 2,81 gols por jogo. O Hakim é jogador com mais jogos, com 21 partidas. Sancho tem 12 gols marcados. O Rummels tem 5 cartões amarelos. O Akanji tem mais de 1.722 minutos. O Melvin Rummels com 19 jogos como titular. E Julian Brandt com 7 jogos como reserva, mais os jogos que ele teve como titular. Já o Eintracht Frankfurt ele sai no lugar com 28 pontos em 21 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 37 gols marcados, 31 gols sofridos, média de 1,76. O Rossik tem 20 jogos, o é um jogador com mais jogos do time visitante. O Gonçalo Paciência, o português, é o um artilheiro do Frankfurt no campeonato é com 7 gols. O Inder tem 5 cartões amarelos. O Corrida tem um cartão primeiro. o Rostic tem 1789 minutos. Uh, o Rostic também é o um jogador com mais jogos como um titular, e o Kostic é o um jogador que vem ser um reserva titulado com sete, com sete jogos. O Fox Sports vai transmitir a batida com a narração do Rodivaldo Prieto e os comentários do nosso queridíssimo Rodrigo Bueno. De abraço para vocês e até amanhã.